Esse é o programa Minutos Quali Vida, e agora nós vamos falar sobre dependência do álcool. Obrigado, doutor, pela tua presença aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre, falando sobre dependência de álcool. Uh, por onde que a gente começa? Em geral, todo mundo toma álcool, e como que a gente consegue fazer essa distinção entre o dependente e uh, quem usa socialmente já álcool, por exemplo. Obrigado, eu que agradeço de estar aqui, é um prazer, Milton. É, sim, 65% dos brasileiros bebem. Né? 35% em geral não, não bebeu, pelo menos no último ano. Né? E 11% deles são dependentes. O que, que a gente considera dependente? O primeiro aspecto é o quanto a pessoa bebe. Né? Assim, para não ter um uso abusivo de álcool, né? um homem pode beber até dois drinks por dia e a mulher um drink. O que a gente considera um drink? Uma taça de vinho ou uma dose de destilado de 50 ml ou, é, uma, garrafa, ou uma latinha de cerveja, por exemplo. Isso é considerado Isso um drink uma latinha por dia. Por dia. Né? É, o ideal é que você tenha até dois dias de abstinência na semana. Né? Então, qualquer quantidade acima disso, né, a gente já considera um uso, é, um uso abusivo, um uso é, acima do que é considerado beber de baixo risco. E por que você né? fala tanto do álcool? Que efeitos que, que o álcool prejudiciais que ele traz na saúde, assim, doutor? Olha, o álcool causa, primeiro assim, ele causa 66 tipos diferentes de doenças clínicas. né? Então ele afeta todos os tecidos do nosso organismo, desde coração, pele, é, intestino, mucosa gástrica e por aí vai. Ah. Sistema nervoso, enfim, ele, ele causa muitas doenças. Mas o problema maior é que é, essas... É, doenças, elas demoram um pouco para se, se estabelecer e, antes disso, a pessoa já começa a ter problema. Né? Então, por exemplo, a gente tem algumas pesquisas também que mostram que quem bebe anda mais armado, quem bebe faz mais sexo sem proteção, quem bebe dirige mais perigosamente, é, quem bebe é, tem mais chances de ter problema é, é, de violência doméstica. Enfim, quando Comprimento... você mede estatisticamente, uhum. quem bebe e quem bebeu mais no último ano tem uma correlação com essas coisas que eu falei. Abre um leque comportamental, vamos dizer Comportamental assim, né? enorme. Né? E como, porque uma coisa eu acho que é bem complicada é como lidar com alguém que tem um problema com o álcool, que em geral a pessoa não aceita. Né? Como que é essa abordagem para o tratamento e se existe um tratamento para isso? É. Então, eu acho que o ponto central da dependência do álcool, né, além da quantidade, que foi o que eu disse a princípio, é a perda do controle. Né? É, e quando você perde, é, é, perde o controle, significa você bebeu mais do que você é, planejou. Né? É, bebeu mais dias uma maior quantidade em horários que você não tinha planejado né? então é, para abordar né, essa pessoa que está é, com esses critérios que eu falei né, bebendo uma quantidade a mais e perdendo o controle é preciso ter uma conversa franca isso imagino que é gradual é né? gradual, é gradual. o então, pessoal devagar vai Vai perder o controle sobre isso. Isso não é uma coisa que se estabelece da noite para o dia, uhum. né? Então esse limite ele é muito tênue, né? Você diz assim: quando que a pessoa passou a ser dependente? É, é um processo, né? Uhum. É, então eu acho que geralmente quem está mais próximo dessas pessoas, ou no trabalho, ou em casa, então em geral é ou a família ou. É, ou alguém no trabalho próximo que convive bastante com essa pessoa que percebe isso. Porque tem uma mudança de comportamento também, né? Sei lá, em casa consegue perceber que se chega alcoolizado ou se falta o trabalho, ou no trabalho mesmo atraso, enfim, Isso. até o bafo né, de álcool. É, aí, sim, sim. É que pra, é quando chega nesse nível é porque já estabeleceu uma dependência. Uhum. O ideal é que a gente identifique antes disso, né? Quando uhum. ele ainda está abusando, está fazendo um uso nocivo, que a gente chama do álcool, né? Já identificar e já abordar, né? E, e abordagem abordagem, é, como é que é? é um terapia ou existe um medicamento para isso? Olha, às vezes, é, tem, tem várias pesquisas que mostram assim, que às vezes uma intervenção breve, que a gente chama, que é, é algumas conversas de orientação, né, já ajudam e, é, quem faz uso nocivo de álcool. Né? É, tem muitas pesquisas mostrando a eficácia da intervenção breve. Conforme vai avançando, né, no problema, aí chega a dependência, ou chega numa dependência grave, a ponto de ter problema na saúde, faltar no trabalho, chegar alcoolizado, né, é, aí já o tratamento fica mais difícil, como qualquer doença, então, né, o prognóstico pior. Ah, então quanto antes intervir melhor. Na quanto verdade. antes intervir melhor. Então por isso que é importante a gente falar sobre isso, na verdade, porque às vezes os sinais é gradual né, esse processo e é importante você falar isso. E, e, quem, e como é que eu faço, ah, porque é difícil esses casos mais graves, o que, que eu tenho que fazer? Internar? Não, é, o tratamento ele é um processo, né? a gente diz assim, também é um processo e tem várias ações. Você sempre começa com as ações menos complexas, mais baratas e mais eficazes, que tem alguma evidência científica de que funcione. Então, lá para o uso nocivo, a intervenção breve é a intervenção mais, mais, uh, menos complexa, mais barata uhum. e eficaz, e intervenção profissional de saúde? O um profissional de saúde pode fazer. Na verdade, até na rede básica de saúde, assim, né? Os profissionais deveriam ser treinados para isso, uhum. né? Não precisa de um tratamento especializado. Chegou na dependência aí já precisa de um tratamento especializado, né? E você sempre começa com é, tratamento ambulatorial, aí você intensifica o tratamento ambulatorial, você pode colocar é, vários medicamento, hum. associar o medicamento ao tratamento, intensificar o, as sessões de terapia. Aí né? vai depender da complexidade Isso, de cada caso. Até né? chegar na internação. Então a internação é um dos tratamentos, Sim. mas ele é a, lá, a linha mais complexa desse tratamento. Então, para a gente encerrar aqui e, e resumir, é, vamos só relembrar essa quantidade de álcool para as pessoas ficarem atentas. atentas. Então, é, o que você falou, uma lata de cerveja por dia, é. com abstinência Homem, de dois dias, é isso? Isso. Homem pode beber até dois drinks e mulher um. Mulher pode por beber dia. menos né? por dia. Né? Sendo com abstinência duas vezes por semana. Duas vezes por semana. É tá isso ótimo. que é o bebê de baixo risco, que a gente chama. E as pessoas que convivem com, e com, ficarem atentas nessa intervenção o quanto mais breve possível. Né? Isso, uma conversa franca o mais breve possível. Doutor, então, então, muito obrigado pela tua presença. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivida.